É bom mesmo caprichar na foto porque todos os registros vão numa mesma direção. O mural que representa um dos episódios de Ulisses, do escritor irlandês James Joyce, que desde o mês de junho estampa o hall de entrada na livraria da editora UFPR, inaugurada recentemente na antiga cantina da reitoria. E em virtude das comemorações, dos cem anos da publicação do romance Ulisses, que a embaixada e o consulado-geral da Irlanda no Brasil promoveram o um concurso Ulisses 100 pelos olhos brasileiros. Como a ideia do prêmio era ter uma representação visual de cada um dos 18 episódios de Ulisses, a UFPR ficou responsável pelo episódio 17. Ítaca, e coube a aluna do curso de letras da universidade e também a artista plástica Fabiana Faversani, a concepção do mural que tem chamado a atenção de todos que passam pela reitoria. Eu sempre transito por ali, é interessante também ver a, a reação do, dos alunos do, de outros cursos, das letras, assim, bastante gente vem perguntar. Já contei a história da, da, da ilustração para. Para muita gente, assim, então é um, é um lugar de trânsito, né, muito perto da editora, então acho que está tendo uma repercussão muito interessante. É um momento importante, né? É cerimonial, tem esse registro, mas para nós é um momento de encerramento desse projeto. Começou com um evento promovido, inventado pelo pela pela representação da Irlanda. Uh, para nós foi uma felicidade muito grande participar disso tudo. Eu acho que Eu andei passeando por algumas universidades e vendo outros murais, uh, não é por nada, mas o nosso se destaca. E é bem é um momento bacana, é um momento de registrar no encerramento desse ano de celebração do centenário do Ulisses, uh, que começou assim tão bem para a gente e termina agora com essa cerimônia com a presença uh, da representação irlandesa aqui. Eu acho que é um momento especial para a história da, re da recepção de Joyce do Brasil, para a história do envolvimento da Federal do Paraná com essa recepção. E assim que as agendas permitiram, o embaixador da República da Irlanda no Brasil e o cônsul-geral da Irlanda vieram a Curitiba conhecer pessoalmente o resultado de tanto esforço e dedicação. Nós pensamos, eh, durante o convite sobre o, o centenário do livro de Ulysses, e tivemos esse dia, vamos in interpretar o livro, o livro é, dentro de é, cabeças e os olhos, especia, especialmente dos brasileiros, e nesse tempo nós pensamos sobre as muralhas porque os street art é muito importante aqui, especialmente como cobra e outros, e... É, nós pensamos sobre, nós queremos de identificar um novo tipo de expressão, o um tipo de modernismo, que representa Ulisses 100 anos de publicação aqui, do outro lado do mundo, em Brasília. Estamos muito contentes, muito honrados com a visita do cônsul e do embaixador da Irlanda aqui, junto a nós, né? é o coroamento de um, de um trabalho coletivo que envolveu várias instâncias, a agência internacional, a PROEC, o setor de ciências humanas, sobretudo o departamento de letras eh, estrangeiras modernas, o SACODE, então perfeito, né? o integração, eh, valorização da cultura, valorização do intercâmbio, então acho que isso é o mais importante nesse momento que vivemos.